É eu estava lembrando aqui Que a gente está falando de banalização né, de, de coach Eu acho como que é muito engraçado também É, é, é aqueles de a gente está falando motivacional né Você já vê uns assim Que tem uns vídeos da galera Tipo de guerra Ai, Vai lá. Ah, uh, ah, Puta que pariu cara. Tem, que cara, tem, uma, marca, tem, tem uma marca famosa aí Que emagrece Que eu também não vou falar o nome Que é os famosos shakes que emagrece que é nessa ah. linha, cara. É, é, é, é uma pegada meio de guerra, assim, né? O um negócio parece ah. que você tá indo para uma, uma frente de guerra, assim, e, cara. E tem fundamentos. Vocês já viram rugby até? Quem gosta aí de rugby? Tem aquele o o o raca, raca, né? que é o Albert, eles fazem o rádio. Ah, o raca. é verdade. Mas é. aquilo lá é um negócio que para eles tem valor, para eles tem sentido. Não é para todo. Igual falou um coach, sabe? Falar aquilo que tem valor, te ajudar a entender o que, que vai se encaixar não tem fundamentos ah, ah, ah, que é a energia em si, a energização, mas não é para todo mundo. Não é isso. Não, mas que você vai fazer, concorda né? que. É, é, então, é, eu quero assim. É, se você faz aqui, por exemplo, que nem antes de um jogo, então você faz aquela, aquela motivação ali e depois de um jogo que vai durar, sei lá, 60 minutos, 90 minutos depois você volta para tua vida normal, no caso dos jogadores, né? Uhum. Aí como é que você transporta isso, por exemplo, para tua vida profissional? Todo dia você vai acordar às 6 horas da manhã, vai fazer o raca e vai trabalhar? Então, assim, você precisa, se, se, se, se isso aí na verdade é... Cara, eu imaginei você acordando, levantando e pulando e ah, fazendo raca. É... E fazendo raca, cara. Eu vou fazer a ragatanga quando eu acordar. Não, eu não quero imaginar isso, pelo amor de Deus, para, vai... Porque assim, é uma coisa também que é muito falada em treinamentos, né? Você não consegue motivar ninguém. O que é motivar é motivo para a ação. Você consegue sensibilizar. Então, você sensibiliza. Motivação tem que a pessoa. Virar a pessoa, né? Motivação vem de dentro, exatamente. Então, é, é, isso, que, isso que a gente acabou de falar: de ah, uh, ru, ha, isso você é está sensibilizando a pessoa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 só que ele não te vem com o propósito. Coach gourmet. Cara, né? Como eu detesto essa palavra gourmet, cara. Eu acho que isso aí desgraçou a humanidade. <risos> cara, <risos> cara, legal. Olha, cara, olha só. Não, é legal, não, não, não, meu... não, Peraí, peraí, peraí. Ó, se você comer a porra de um brigadeiro lá, tu pagava 13 reais no brigadeiro. Aí botaram ah, a porra <risos> do gourmet, tu paga 20 compra a merda de um brigadeiro com uma noz lá no meio. É o mesmo cara. brigadeiro com um negocinho a mais é. e gourmet, 30 é, reais. Gourmet.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 <risos> pergunta pra vocês, vocês odeiam mais o gourmet ou o gratidão? Muito, gratidão também. Pô, o ah, a gratidão é foda. É. <risos>